Essa Sniper aqui, cara, ela é... ela dar ruim, é ruim. É a pior das três. Fala, player! Beleza? Will aqui. Você está no canal City Games. E hoje, player, vou tentar... Falta somente mais uma camuflagem para a gente conseguir as três Golds, né? Da, da então da Tundra e agora da M82. Eu só só falta eu fazer duas baixas rápidas para eu conseguir liberar a última camuflagem, conseguir liberar diamante para as três snipers player. Vamos ver se a gente consegue aqui. Antes de mais nada, obrigado pela companhia de vocês aí. Espero que vocês tenham pass passado a, a feito a passagem tranquila de final de ano e vamos. A gente tá aqui numa partida de controle. Essa sniper cara, ela não é bacana, viu? Eu, putz, eu não curti ela mano, ela é muito lenta né Vai ser muito mais fácil a gente conseguir jogando mais recuado Que essa sniper não tem jeito, você tem que jogar mais recuado, difícil você rushar com ela Essa sniper aqui cara, ela é, ela é ruim, é ruim, é a pior das três Cara, não, o cara não morreu. Ah, velho. Puta, ela é muito lenta, mano. Os invadindo as nossas... uh, deixa eu pegar o objetivo aqui, tá bom? Pra não perder, né? Pegaram B. A gente só tem uma zona. <risos> cara, o cara vai ficar plantado ali mesmo? Ô, mano, pare esse cagão, caralho. Caraca, meu, ela é muito ruim essa sniper. Caceta, velho. Todo cagado aqui. Capturando o ar. Ah, meu. Hitmark é uma bosta. Essa arma não mata, mas nem ferrando, velho. Uhum. Onde o cara tava, velho? Num barco. Uhum. A gente nasce lá na casa do chapéu. Estabelecido acima. Ah, hitmark de novo, velho. É inacreditável como essa arma é lerda e não mata, mano. Vários aviões detectados. Ah, o cara atrás de mim, velho. Caramba, tá nascendo um, uma semana depois, velho. o inimigo tem um. Vamos ganhar essa pelo menos para tentar. Eu tive que recorrer ali à famosa 12. Nossa! Agora a gente vai defender. Vou ficar lá em cima. Talvez ali eu tenha uma visão melhor. É claro! Cadê o cara? Eu acho que eu vi ele. Matou um ali. Olha ah, o vi ele ali já. Perdendo brabo. Caramba, velho. O cara tava na alça de mira. Nossa, onde tava o cara? Ah, mano, o cara tava ali, velho. inimigo a caminho. inimigo chegando. Nossa, velho. Ah, onde o cara tá lá em cima, velho. O inimigo pegou o almoço. A gente tem só uma última zona. Avião das medidas eletrônicas ativadas. Deixa o aviãozinho lá. Deixa o aviãozinho lá. Opa! O cara tava no chão, velho. Ah, Abre o olho, porra. A gente vai conseguir levar pra última partida. Beleza. Tamo virando. Mentira. Agora a gente vai defender, beleza. Agora a gente tem um sucesso. Caramba, velho. A gente só tem uma zona. que eu consegui, hein, galera. Vamos ver. Ah, acabou de fazer Show! Show! Nossa ah, senhora, insignia mestre 1082. Ô, oh, louco, pai! Vamos ah, defender tá, agora! Pra comemorar. Ah, meu, olha isso. Hitmark, velho. Mentira do caramba, velho. Eles estão nas últimas vidas. Acabem com eles. Ah, velho. Não, mano. A gente não merecia perder, velho. Não merecemos perder. Que merda, velho. Olha isso. Embaçada, né, velho. Tá bonita essa camuflagem, né? Você tem que conseguir todas. Todas gold, se eu não me engano. Mas pelo menos consegui uma gold aí pra M82, que era uma sniper chata de jogar, cara. Mas é isso aí, player. Vamos ver como ficou. Aqui, ó. Camuflagem de diamante, fuzil de precisão. A gente ganhou bastante coisa. Aqui é a camuflagem em ouro. Vamos ver como ficou a camuflagem ouro pra ela, primeiro. que é uma arma chata, velho. Nossa, eu não curti jogar com ela, não. A ouro, vamos ver como ficou aqui. Deixa eu mudar o. Deixa eu mudar aqui o tipo de. Vou pegar lá a original zona. Vamos ver como tá a camuflagem ouro e depois a gente vê como que fica. Ah, tá bonita, fica legal. Fica legal. Vamos ver como fica agora a diamante para ela. Ah, fica bonita também, cara. Fica bonito. Beleza vamos ver as outras aqui como estão com diamante vamos ver a, a pele então como fica com a diamante bonita também cabe legal e por último vamos ver como fica a tundra deixa eu sair da sala é acabou acabei eu não consegui sair Beleza. Beleza, vamos ver agora aqui embaixo a Tundra, uhum. escolher ela primeiro, né, vamos ver aqui a aparência dela, fica bonita também player, show de bola hein, então player conseguimos aí diamante e gold para todas as snipers beleza, obrigado mais uma vez por acompanhar o canal, se você é novo por aqui não se esqueça de se inscrever, ative o sininho e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fui!